Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa é um programa todo especial, é esse programa do mês de dezembro, do mês natalino, desejando um Feliz Natal, cheio de saúde para vocês e um ano de 2023 maravilhoso também, com muita saúde. E hoje eu trouxe uma dica muito especial para você, seguidor do Rio Maframix, do programa Dicas de Saúde. Então, é uma dica bem importante aí para você durante as festas de final de ano, como o nosso país agora, o Natal, né? E o Ano Novo sempre cai no verão. É bem importante a gente não esquecer de se hidratar, né? E principalmente quem ingere bastante bebida alcoólica beber bastante água, né? Você vai ver que vai fazer toda a diferença na hora de metabolizar o álcool do corpo e vai dar aquela sensação de ressaca no dia seguinte, ela é muito menor quando você se hidrata com bastante água. Também faça escolhas conscientes durante as refeições, Cuide né, com o que você vai se alimentar nesse final de ano. Também tira um tempo para você, porque esses dias de feriado aí, de final de ano, que você não está trabalhando, férias coletivas da empresa, né, do seu trabalho, é momento de relaxar, de descansar, de dormir, de curtir sua família, tá? E também fazer uma bela reflexão do ano, né, que está indo aí para o próximo ano, que venha com muita luz, com muita saúde para todos nós. E também, bem importante, que você não esqueça, se você vai viajar, verifique se as suas vacinas estão em dia. Não esqueça de levar a sua carteirinha de vacinação. Evite a exposição ao sol por muito tempo para não fazer queimaduras. Essa foi uma dica muito especial, muito carinhosa para você, seguidor do programa Dicas de Saúde Mix. Um beijo, um abraço, fique com Deus e voltamos em 2023 com o nosso programa Dicas de Saúde. Um abraço a todos!